O Minuto do Sucesso com Márcio Miranda Uma das situações mais difíceis para qualquer negociador é quando o outro lado pergunta Esse é o seu último número? Essa é a sua melhor oferta? Não dá para melhorar isso? Como é que a gente responde, hein? Vamos ver dois cenários. Se você falar, não, não dá para melhorar, esse é o meu último número, tal, tal, tal, a partir daí você não pode fazer mais nenhuma concessão, por menor que ela seja. Por quê? Porque senão a sua credibilidade vai embora. Você falou que era o último número e continua fazendo concessão. Então é uma coisa complicada. Da mesma maneira você também não pode pegar e falar: não, esse não é o meu último número, não. A gente tem bastante gordura ainda para brincar. Eu posso melhorar. A minha proposta é flexível. Porque daí o que vai acontecer? O outro lado não vai aceitar o seu número, vai pressionar, pressionar, e o pior, ele nunca sabe qual será o seu último número. Então sempre ele fica com aquela sensação, vou apertar mais um pouco só para ver o que acontece. Então quando alguém lhe fizer essa pergunta trágica, complicada, esse é o seu último número? Você fala, olha, a nossa proposta ela é bastante generosa. A nossa proposta ela é atrativa. O outro lado pode falar, ah, então tá bom, tal, e continuar a negociar. Ou, se ele for persistente, se ele for insistente, chato, durão, ele vai falar: eu não perguntei sua oferta, sua proposta é atrativa, eu quero saber se esse é seu último número, se esse é o seu melhor número. Aí você pode virar para ele e falar: Olha, se esse número não lhe convém por alguma razão, eu posso reestruturar a nossa proposta modificar alguns itens e adequar então ao valor que você está pensando em investir. O que você fez? Você está propondo uma troca, você vai mexer na sua proposta para poder baixar o preço. Na maior parte das vezes, o outro lado não quer que você retire nada da sua proposta e continua a negociar normalmente. É o caso de quando você está comprando um carro numa concessionária. Ah não, eu não tenho esse dinheiro. Ele fala, então vamos tirar alguns acessórios e vamos tentar chegar ao número que o senhor dispõe. Ele não dá o desconto. Ele tira os acessórios, ele tira os opcionais. Exatamente isso que você deve fazer quando negocia. Não dê desconto. Troque qualquer concessão que você for fazer. Isso dá credibilidade e deixa o outro lado com a segurança, que fez um bom negócio quando fechou com você, tá bom?